Olá Leandro aqui, hoje eu estou aqui para falar sobre uma entrevista que ocorreu anos atrás e que não foi nada legal. Mas antes de a gente continuar, deixe seu like nesse vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações novas de vídeos novos e me segue nas redes sociais que estão aparecendo embaixo nesse vídeo. Esse fato que eu vou contar agora ocorreu anos atrás, na época eu estava desesperado, por arrumar um emprego, me colocar no mercado de trabalho. E eu estava mandando muitos currículos e pedindo ajuda para várias pessoas para me recolocar. Me sugeriram essa vaga que tinha numa empresa da região. Eu mandei um currículo e me chamaram para fazer uma entrevista. Eu fui todo animado para essa entrevista e, e, e me falando agora é a hora. E quando eu cheguei lá... Eu fui recepcionado por um gerente, e o papo estava fluindo tão bem que eu disse, agora vai, porque ele conhece meu pai, conhece minha mãe, conhece minha história de vida desde pequeno, então eu pensei, agora vai, só que aconteceu uma coisa, mas durante o papo ele olhou para mim e falou o seguinte, a gente tentou dar oportunidade para três PCDs, mas parece que os PCDs são tudo vadios, e olhando para mim, Nessa hora, é, minha vibe, a minha vibe caiu lá embaixo. E pensei, pô, eu não tava falando isso. E genial dela. Pô, eu não tava falando isso. E genial dela. Pô, eu não tava falando isso. boa pô, pô, eu não tava falando isso, né? É, nunca vão me chamar naquela porcaria de vaga. E eu fiquei tão puto na hora. Mas eu tirei uma lição... Dessa história, dessa entrevista que eu falei para mim mesmo que eu nunca mais ia deixar alguém pisar em mim, alguém me ofender, alguém me desrespeitar, seja ele colega de equipe, líder, CEO, porque tudo na vida, tudo nas organizações são respeito, respeito mútuo, todo mundo merece respeito, independente se ela for PCD, se ela for negra, se ela... Se ela for LGBTQIA+, ou mulher, as pessoas merecem respeito e se me tratar com desrespeito, eu tomo as medidas cabíveis. Então, nunca seja o um submisso para uma vaga de emprego, é, seja sempre o um cara que que as coisas vai atrás nunca e, e nunca deixe alguém te pisar te tratando dessa forma e ainda mais que ele era gerente ele era para dar um exemplo empático entender as pessoas mas ele não fez isso e eu fiquei triste mas eu tirei uma lição e era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo me conta aí nos comentários se você já passou por uma coisa dessa uma entrevista dessa onde você foi desrespeitado e como que você agiu como que você se sentiu e é isso e até mais!